Fala Bitcoiners, o mercado de futuros, em especial os contratos perpétuos, estão superando em muito o mercado spot, eu vou mostrar isso no vídeo de hoje para vocês, além disso também vou mostrar a nossa análise on-chain que mostra que a força compradora está começando a entrar na briga também, tá certo pessoal? Estão preparados? O relatório da Glassnode, pessoal, mostra para gente aí um crescimento da dominância dos swaps perpétuos, né? aqueles contratos que não têm data de vencimento, diferente dos contratos de futuros tradicionais e os de opção, tá bem, pessoal? Então, o que ele mostra para gente? Ele vai mostrar nesse relatório esse crescimento, vai mostrar também para a gente o silêncio aí, que ainda estamos observando na, na rede on-chain do, do Bitcoin, mas ao mesmo tempo que mostra aí um crescimento construtivo a médio e longo prazo dos seus fundamentos. O domínio do volume de futuros, pessoal, a gente pode já ver nessa figura, ainda que esteja em declínio durante todo esse ano de 2021, ele ainda está, veja aí pessoal, na ordem de 30,7 bilhões por dia, muito maior do que a gente tem observado aí nos volumes dos bitcoins negociados no mercado spot, somando todas as exchanges. E veja aqui, pessoal, como que a dominância dos contratos perpétuos aumentou, que ela era lá em 2020 de 75%, hoje ela é 92,4% do volume de contratos futuros. Então veja que eu não estou usando nenhuma ferramenta aqui, mas garanto para vocês que essa semana mesmo eu já vou começar a traquear os dados e vou criar um índice para a gente nas próximas semanas vou apresentar para vocês um índice usando especificamente os contratos perpétuos, porque eles estão com volume muito maior do que o próprio mercado spot. Já olhando o mercado spot, o que que nós observamos? Que também tivemos uma queda no volume aí depois que nós tivemos a grande alta do Bitcoin em 2021. Entretanto, nós estamos com um volume de negociação, veja aqui, ó, da ordem de 5,5 até 7 bilhões. Isso está sendo aí o nosso piso. Comparado a outra corrida, que o piso era na ordem de 1,5 bilhões a 2,5 bilhões, Percebo que nós estamos com um piso três vezes maior de volume diário negociado na rede Bitcoin. Então isso provavelmente quando disparar vai para 30, 40 bilhões aí, diários usando só essas entidades ajustadas aí, na média de 14 dias. E a gente pode observar através da dominância das exchanges aí, nos volumes de transferência, eles fazem uma razão aqui ó, entre tudo que está entrando e saindo das exchanges pelo volume total. E o que, que a gente observa? E essa razão, né, esse do, essa dominância das exchanges está caindo aí, está chegando bem próximo de apenas 30% do volume, o que nos indica aí que pode estar chegando ao final o tempo de correção do Bitcoin. E o que, que nós temos do volume spot do Bitcoin? O volume spot ele subiu 23%. 3,8% na última semana e atingiu aí os 27 bilhões, mas veja que ainda está abaixo do que nós vimos no, nos contratos de futuros perpétuos aí, tá certo, pessoal? Então vamos ficar de olho e vamos começar a traquear esses dados para a gente poder não perder nada, tá bom? Como eu coloco sempre para vocês aqui, as zonas de suporte e resistência, né? Ele segurou aí nessa, nesse último suporte de 39,3K na região de US 39 mil dólares. Lembra que é sempre mais ou menos 2,5%? Eu faço da inflexão das curvas de Gauss, tá bem? E voltamos de novo para essa região entre US 39 e US 44 mil dólares. E como está a força compradora? Bom, na força compradora. Nós vimos aí uma bela subida nessa semana, né? Estava em 245 mil transações que eu mostrei para vocês na última semana e agora está em 262, subiu 6,9% o número de transações. Então a força compradora mostrando uma maior presença aí nessa semana, tá bom? O número de endereços ativos também subiu, ó, veja que saiu de 888 mil para 930 mil endereços ativos, deu um aumento aí de 4,7%. O único que ainda está um pouco tímido é o número de novos endereços, que a gente tem aí uma pequena subida de 401 para 411 mil. Então ainda uma pequena e leve subida. Quem subiu bem e bateu a all time high aí no, na média de 7 dias foi o hash rate. O hash rate bateu 217 aí exahashes por segundo, batendo picos de 230, 238 exahashes por segundo. Falei para vocês, lembra que até o final do ano os mineradores tinham o objetivo de bater 300 exahashes por segundo e estão no caminho certo, provavelmente vão chegar lá mesmo, tá? Então percebo que a força compradora aumentou um pouco a sua garra nessa última semana. O único problema é que a força vendedora continua subindo. Então aqui a gente é, monitora né, as moedas que tem mais de um ano, se elas estão sendo vendidas ou não. E a gente viu aqui que a atividade dela subiu para 64,3%, subindo 0,4% só nessa última semana, então nós estamos na all time high, se você observar todo o tempo, veja aqui, né todo o tempo a all time high é exatamente onde nós estamos agora, e estamos esperando que ela comece a perder força, porque quando ela começar a descer, obviamente nós temos um novo período de alta toda vez que isso acontece, tá bom, pessoal? Não percam de vista também que a semana que vem nós estamos aqui ó, com o countdown do Fed, né 8 dias e 17 horas, falta para eles fazerem a reunião deles e aí tá todo mundo dizendo que a probabilidade maior é que vai aumentar a taxa de juros, então isso na reunião de 4 de maio, tá vendo? Na reunião de 15 de junho também eles estão esperando um outro aumento e outro para de julho também, então a situação é mais ou menos essa. Então galera, se eu falava que você, para ser um grande trader, tinha que fazer análise de mercado, análise de sentimento, análise on-chain e análise do criptomercado, agora dentro desse criptomercado você tem que obrigatoriamente analisar o mercado de futuros, em especial o de contratos perpétuos, tá bem pessoal? Prometo para vocês, nas próximas semanas, aí novas ferramentas para nos ajudar a melhorar os nossos trades. Espero que essas informações ajudem vocês, os seus trades aí, pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana e até a semana que vem.